Que vai para Brasília, o um empresário Pergunta como era antes Nada andava em nenhum ministério Que se não tivesse negociação de propina Hoje não Hoje anda tudo Eu estou falando que eu fico aqui Conversando com a turma Final de semana todo Eu passo alguns no Natal, passo alguns em São Paulo E eu converso, o pessoal diz Fábio, é outra coisa, é outra Brasília Dá gosto de lá hoje Antigamente isso aí era Era é, você, pô, o cara Era chantageado praticamente para poder fazer o um negócio Então hoje não Pô, fala pro presidente, pô, fica mais tranquilo aí Porque a gente não pode perder isso E tem muita gente com medo Da volta de como era antes Só que a... a falam tanto do Bolsonaro hoje Mal dele, que tem gente ajudando para voltar o que era antes, entendeu? E, pô, vamos focar Só no defeito do Bolsonaro Que a gente coloca essa roubalheira de volta e isso a gente tem que combater não dá para ninguém vai ser perfeito eu não sou perfeito eu tenho vários erros Pô, todo mundo tem agora vamos ver o que é o, o governo mesmo funciona não o que é o presidente falar a b ou c entendeu esse lance que tu falou da que não, não tem corrupção em, em vacina e tal cacete cara é e aquele lance lá do qual, qual que é qual que é a, então a, a tua visão daquele lance dos cara Querendo um dólar por vacina e os outros caras lá querendo comprar a vacina mil por cento mais caro. Não, sei ali lá. foi um erro de digitação. cara, pô, com até um carro, é 20 mil. Você vai comprar um carro com mil por cento acima? Pois é, tem Não que, que ser meio. É, Nossa, aí é, é roubar é, muito. É né? tão é bizarro. Muito. É, é tão bizarro que foi um erro ali de digitação. Isso aí foi consertado. Agora. O, o que eu falei? Primeiro, o Bolsonaro nunca comprou vacina sem estar autorizado na Anvisa. A vacina não estava autorizada, nem está até hoje, entendeu? O que acontecia que era para uma... ele, ele que, ele que dá o, o a, ele que assina, vai não, comprou, não. vai. Isso é, é resolvido no Ministério da, da Saúde, o ministro faz a, a aquisição e despacha com o presidente. Mas o, o que eu estou dizendo é que a chance dele comprar a vacina sem estar aprovado na Anvisa era zero. Eu lembro que vários empresários começaram a fazer lobby em Brasília, lobby do bem, para aprovar na Câmara e no Senado para eles comprarem vacina. Uhum. E nenhum conseguiu comprar. Aqui, dono do Itaú, de todos os bancos, estou dando aqui um, um exemplo. Todos os paulistas, os grandes empresários mais fortes tentaram comprar vacina. Nenhum conseguiu. Por quê? Porque o, os institutos de vacina, né, as fábricas de vacina, as empresas... Só venderam para governo. Isso foi muito claro. E esses atravessadores são todos picaretas. Era para estar todos presos. O, quem ofereceu vacina não tinha para entregar. Era golpista. Era vendendo terreno no céu. Não existia. Por isso que... que ah, se, o, se o cara senta com o golpista ali no, no shopping center, ele vai pedir um dólar. Mas vai, ele vai pedir um dólar de algo que ele não vai conseguir entregar que não vai vender nem ele vai ganhar um dólar conversa de maluco isso não ia se concretizar o que eu falei se aconteceu se por um acaso isso aconteceu esse funcionário que era do Ministério ele vai ter que pagar pelo preço agora foi algo que foi comprado não nem chegou perto de ser entendeu aí você vai aquela reunião do Pazuelo. aquela reunião com Pazuelo, eu falei com o ministro Pazuelo quando saiu a matéria ele tava no ele estava na sala dele, desceu, cumprimentou o pessoal, o cara lá fez um vídeo. Fez um vídeo, ó, se por um acaso der certo, aí vocês publicam esse vídeo. Ele deixou um vídeo feito, se por um acaso der certo. No outro dia ele viu que o cara não tinha para entregar. Aí disseram, ah, enquanto o Pazuelo não queria sentar com o Butantan, estava conversando com o atravessador. É mentira. A conversa ali do Pazuelo foi em março aquele vídeo. Em fevereiro o governo já tinha comprado 46 milhões de doses da Coronavac no Butantã. Só que vai criar, você quando cria isso.